Boas-vindas ao canal Rogoski Consultoria, neste podcast produzido pelo NEC, Núcleo de Educação Corporativa, o Dr. João Francisco Rogoski, jurista, consultor de negócios e escritor, falará sobre as novidades em torno da regularização fundiária urbana e rural, sobre os novos paradigmas e de como ganhar dinheiro com a regularização fundiária. Para se beneficiar de nosso conteúdo gratuitamente, inscreva-se no canal agora. Hoje falarei sobre a importância social e econômica da regularização fundiária urbana e rural, de como ela pode beneficiar pessoas, núcleos urbanos informais de moradores, pequenos povoados, como beneficia o próprio município e também empresas e profissionais de diferentes áreas como engenheiros, corretores de imóveis, entre outros. Mas antes de falar das vantagens, que tal saber onde tudo começou? As primeiras experiências de regularização fundiária começaram em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, por volta do ano de 1988, de lá para cá, longa foi a caminhada. A partir do ano de 2018, o governo federal, sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, deu ênfase ao Instituto da Regularização Fundiária Urbana e Rural, distribuindo milhares de títulos de propriedade a agricultores que se encontravam em situação irregular. Bem como criou o programa Casa Verde e Amarela, que busca facilitar o acesso da população, sobretudo de baixa renda, à casa própria. Além da produção de moradias subsidiadas e do financiamento habitacional, a iniciativa do governo federal também tem como pilares a regularização fundiária, a melhoria habitacional e a locação social. Sem dúvida, tais providências atendem muito bem os ditames da justiça social, mas para além disso, há outros aspectos também muito importantes, que são as vantagens econômicas advindas do aprimoramento da legislação, a que podemos chamar de os novos paradigmas da regularização fundiária. A regularização fundiária urbana, REURB, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Nessa visão ampliada, a legislação vai mais longe do que unicamente o lado social da questão, vislumbrando também aspectos econômicos que são do interesse da iniciativa privada e também do poder público em vários sentidos, especialmente o aumento da arrecadação tributária. Chamo a sua atenção para o seguinte, pois é aqui que surgem as oportunidades para se ganhar muito dinheiro. Veja esse exemplo. Uma grande empresa pode se interessar por uma área irregular e firmar acordo com os moradores, no sentido de bancar todo o processo de regularização com a promessa daqueles de vender e ela de comprar a área futuramente, para a instalação no local de um hospital ou uma indústria que trará progresso para a região, com geração de emprego e renda. Um imóvel urbano ou rural sem o título formal de propriedade, tem seu valor reduzido a patamares inferiores a 50% do seu valor de mercado, chegando às vezes a 30% e até 20%, e ainda assim, encontrando dificuldades de comercialização pelo tabu injustificado que existe em torno do imóvel dito irregular, que ao meu ver, poderia ser adquirido até como forma de investimento, comprando-se mais barato, e após sua regularização, revendê-lo com excelente margem de lucro. O imóvel regularizado pode ser oferecido como garantia bancária na obtenção de recursos financeiros para aquisição de bens, promover melhorias na propriedade, custeio de safra, etc. A regularização fundiária ajuda na preservação do meio ambiente urbano, atrai saneamento básico, obras de infraestrutura, traz estabilidade às comunidades e outros benefícios. No campo, a regularização fundiária rural contribui para a proteção das áreas de preservação permanente, e ajuda a preservar as reservas de biodiversidade, etc. E tanto no campo, como na cidade, a valorização dos imóveis é crescente. Eu poderia citar aqui dezenas de outros exemplos de como a regularização fundiária gera riquezas para todos, e prometo que falarei sobre isso em outra oportunidade. Concluo agradecendo por sua atenção e esperando que tenha ficado claro que a regularização fundiária urbana e rural é boa para todo mundo, tanto para aqueles que precisam de segurança jurídica na ocupação de áreas rurais, quanto para aqueles nas áreas urbanas que necessitam de moradia. É bom para os municípios que passam a arrecadar mais IPTU. É bom para empresas imobiliárias, construtoras, urbanizadoras, loteadoras que desejem adquirir áreas de terra mais baratas. E é bom para os profissionais do ramo, como engenheiros, Corretores de imóveis, entre vários outros, todos ganham. O NEC, Núcleo de Educação Corporativa, da Rogoski Consultoria, agradece por sua atenção. Veja na descrição deste vídeo o link sobre o livro intitulado Apontamentos sobre Regularização Fundiária, Aspectos Práticos, de autoria do Dr. João Francisco Rogoski. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Agora! Thank you